E agora, o conteúdo bônus do vídeo de hoje. Ulmo tinha mais um Maia nomeado em sua vassalagem, dentre outros que não sabemos. Estamos falando de Salmar, o que fez as cornetas de Ulmo chamadas o Salmar é mencionado apenas uma vez no Silmarillion, como fabricante das cornetas do Senhor dos Mares. É dito que quem ouvisse o som delas ficava enamorado pelo mar. Na época do Livro dos Contos Perdidos, ou seja, na primeira versão do legendário, Salmar tinha o status de Vala, assim como Osse e Unen. Ele seria um grande músico com habilidade em vários instrumentos. Ainda nos contos perdidos, ele teria um irmão gêmeo chamado Omar. Omar seria, naquela versão, o mais jovem dos Valar e conhecia todas as línguas. Ainda nos detalhes abandonados por Tolkien mais tarde, Salmar teria participado da Batalha dos Poderes e estaria presente no momento em que Melkor foi aprisionado ao final dela. Mas tudo isso, como eu disse, não entrou no legendário posterior.